Fala galera, beleza? Tô andando aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um Deli Vlog. Bom rapaziada, surgiu aí um vidinho aí pra mim gravar. Acabou acontecendo um ciclone aqui na, na, na cidade aqui E acabou caindo uma árvore, rapaziada, em cima de um poste tá ligado? Então a gente tá sem luz desde... desde manhã, tá ligado? Eu, como eu dormi de manhã, eu não, não tava sabendo essa palhaçada O mundo ia acabar e eu, eu não ia saber, tá ligado? Mas vocês viram aí que, que eu tô sem sinal, tá ligado? Sem sinal pra nada e, e sem luz aí, eu até mostro pra vocês a luz aí Pra vocês verem, caramba! O Márcio tá vindo aqui mano, E tá sem uso, tá ligado rapaziada? Caiu uma árvore gigante, não sei se é, se é muito grande É o jeito que a minha mãe falou ali é um pouco grande, tá ligado? um bom um, um poste tem que ser muito grande, tá ligado? E rapaziada, eu vou gravar o um vídeo aí ó, sem uso aí Apocalipse zumbi aí, é literalmente foi um, um, um apocalipse zumbi, tipo o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Quando o ca, a, Quando dá um ciclone, um furacão lá nos Estados Unidos, acaba a luz e aí é, fica sem assim, sinal de internet e um monte de coisa, tá ligado? Então é muito louco passar por essa experiência aí. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou tomar meu cafezinho aqui. Ah, tá muito quente, mano. Eu botei o um bagulho muito.. O bagulho tava fervendo ali antes Aí eu fui botar, tava muito quente Quase queimei minha mão essa palhaçada aí Mas rapaziada, deixa o like aí, ó Se inscreve no canal é... é, deixa o like aí, se inscreve no canal aí Pra ajudar na divulgação E, e mais tarde aí eu vou estar lá mostrando a árvore pra vocês que caiu E até tiraram a árvore ó, se E eu acho que se vai ficar até amanhã Valeu, mano, tamo junto Vai ficar até... Até amanhã de manhã, tá ligado? Essa palhaçada aqui É um bagulho muito foda de consertar, tá ligado? Não é um bagulho fácil de fazer Mas é isso aí, rapaziada Eu vou estar tá mostrando aqui como eu, tô, se aqui. eu não aqui, Não vai dar pra ver, mas eu já mostrei pra vocês aí no vídeo Mas é isso aí, rapaziada Deixa o like aí, se inscreve tá no canal, já volto com vocês aí Fui life every day late at night, not okay all i want and i pray all i need are some better days fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving I like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just get buying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong Rapaziada, que loucura, mano, na moral, eu tava ali filmando as ondas ali, tava muito grande, tinha uns 2 metros, 3 metros de altura ali, é, até o cara, o cara me chamou pra surfar amanhã, mas eu não, não vou surfar não, Dá muito medo, mas isso aí, rapaziada, deu uma, uma filmadinha aí pra vocês, deu pra filmar muito, porque dá pra ver as ondas daqui, já, mano, tão grande né, que tá, é... A árvore que tava lá, mano, eles já tiraram, tá ligado, Eu devia ter filmado mais cedo E foi muito rápido, tá ligado, o tempo que eles levaram pra tirar a árvore, tá ligado E é isso aí, rapaziada, tá frio pra caralho, tá muito frio Tô, fe... Tô com... Eu tava ali filmando a... as ondas ali, mano, me esfriei, tá ligado Cheguei a congelar, meu amor, mas é isso aí, rapaziada, vou voltar pra casa agora e, e não sei quando esse vídeo vai sair, porque tá, tá sem sinal e tá sem energia, tá ligado? Eu tenho o notebook ele carregado, mas a bateria não vai durar muito tempo. Mas é isso, rapaziada. Já volto com vocês aí.